Olha que beleza, confortável, impõe respeito, olha você que tá pensando em qualquer tipo de cadeira corporativa ou de decoração só tem um nome www.ecadeiras.com.br É nesse site que você encontra uma linha completa, vários modelos, aliás, são mais de 300 modelos, né? São mais de 300 modelos à pronta entrega. É só acessar www.ecadeiras.com.br Rafa, vamos conhecer alguns modelos. Esse aqui que eu achei o máximo. Esse modelo é o nosso modelo Presidente Manchester. 10 parcelas de R$ 79,99 em couro e sistema relax. Arrasando. Esse aqui. Cadeira Presidente Madri, Braço e pés cromados. Uhum. 10 parcelinhas de R$ 74,99. Essa outra que eu tava sentada aqui é muito confortável. Diretor New York, 10 parcelas de 57,59, braço articulado, tem também tem na cor verde. Outras opções de cores. Essa outra aqui é a né? Cadeira Montblanc mais vendida categoria gerente. 10 parcelas de 39,99, rodinha de risco e sistema relax. Importadores diretos, rapidinho tá na tua casa, é pronta entrega. É só acessar ecadeiras.com.br, lá tem todos os modelos pra você. Vem visitar a gente. Sim.